Virou crime? Não, mas eu achei engraçado que o Jake postou Hentai. Do nada. Saiu uma música nova da Paramore. Então tá bom. Uh, essa é boa? Deixa eu ver. Circo Louco. Deixa eu ver. Pô, mas essa que tá tocando agora é boa pra caralho. Eu vou botar na próxima. Vou botar na próxima. Então, ou, oh, dois episódio de ontem, hein? Velho, eu, eu, eu, meu objetivo agora é... Nos últimos dois episódios de, do RPG, eu tô tendo um problema sério, onde, no, às vezes, no ordem eu tenho que virar a, a madrugada trabalhando no ordem certo? Ah, é uma coisa que acontece tipo, umas três, quatro vezes por temporada. Eu, eu, eu mestro virado. É, eu fico acordado, tipo, 20, 36 horas e eu durmo, sei lá, três horinhas ali no meio. Só que nessa temporada, até agora... Tô, tá sendo tão pesado fazer essa temporada que. Uh, mano, tá, tá tipo. Toda semana eu tô tipo virando duas, três vezes por semana. Mas agora, e tipo, tá, e eu sempre acho que o episódio tá uma bosta até chegar em casa e assistir. Ver, não, tá mó legal o episódio, na real. Uh, muito bom o episódio de ontem. Foi muito divertido. Sabe uma coisa que, mano, uma coisa que eu tô sentindo, esse episódio tá sendo. Esse projeto essa temporada tá sendo a temporada que eu tô mais. Que, que tá sendo mais divertida, velho.